Não sei por que esse lugar, a gente, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Straded Deep Com o nosso querido amigo Gary Cadê você, Gary? Gente, Gary tá aqui na ilha, ele é nosso amiguinho na nossa fortaleza É, nós não faremos mal a ele, porque né, ele é uma pessoa muito bondosa ai podia dar pra beber água do mar, né, véio? a gente vai morrer de sede Não sei o que a gente faz da vida Opa Neste episódio, gente nós focaremos em Ter água. Porque não tá fácil a nossa vida. Se ela tivesse fácil, a gente não teria. Não estaria sofrendo na nossa fortaleza, né? Então o que nós vamos fazer? Um campfire. Um pit. Lash in. Lashing lashing lashing Podemos fazer só um lashing? Vamos pegar mais um. Né, gente, porque a vida não está fácil. Até, até em ilhas desertas, estamos em, em uma época de recessão no dinheiro. Então é tipo pobreza em geral, né? Não importa onde você esteja, se você é náufrago, se você é... Não importa. Estamos em uma situação não muito boa. Gaivoto, sai daqui Minha fortaleza Vocês não são bem-vindos Spitch Olha que bonitinho, gente A nossa Cabaninha Agora nós precisamos de Sticks e lashing Nossa senhora, quanto lashing Calma Então Dá pra beber essa água Tô tipo morrendo de sede, velho. Se eu não morrer, deixa eu equipar o balde. Encheu com água? Está me parecendo com água. Bom, vamos esquentar a água, vai, vamos ver o que acontece. Sei lá. Eu pus ali. Deu, deu a magia do, do ritmo Hagatang e consegui colocar. Bom, agora nós vamos precisar de Lashes. Vou desmatar essa coisa inteira, véi. Pois é a nossa fortaleza da solidão que eu ainda não dei o um nome. Ai, nossa, que susto! Eu achei que, sei lá, tinha derretido o balde. Eu fiquei tá porra fogo potente, tá melhor que. que os fogão, véi. Nossa, gostei dessas Yuka. Yuka, Yuka, opa, Yuka, Stick, Yuka. Quero mais, quero mais. Gente, começamos o jogo muito bem com esse facão, mas a vida. Ó, oh, o oh, Gary. Oi, Gary! Como está você na ilha? Não mataremos não o Gary, gente. O Gary é nosso amigo, a não ser que eu esteja necessitando <risos> de fome. Aí, Gary, você vai ser sacrificado para o deus do sol. Fora isso, você é meu amigo e... Né? Um, dois, três. São quantos? Preciso só de, só de mais dois sticks. Então, ok. Então, já peguei mais. Vai que, né? Agora, sticks. Onde conseguiremos sticks? Aqui, ó. Na Ficus. Você fica, eu fico. Ah, Piada ruim, gente. Nossa senhora. Alguém me mata. Foi, tipo, muito ruim essa piada, velho. Ficus. Me dá. Isso. Mais. Por favor. Sério, gente. Eu quero me matar depois da minha piada. Eu vou morrer de sede Eu vou morrer de sede Eu não sei o que fazer Vocês não sabem Gente, alguém tá afim de vir Gary, me ajuda, me dê água Deu oito? Lashing hum, Preciso de mais um Stick, stick Aqui, stick eu preciso de mais. Fazer mais dois Lash. Ô, Gaivota, o que, que eu falei sobre você vir aqui no meu barraco? Sair gritando Suas músicas funk aqui perto. Meu barraco, meus funk, minhas regras. <risos> é difícil, tipo né, gente? Uhum. Pegamos tudo. Eu acho. O que, que é isso? É um medical. Vamos fazer mais lashings, dá pra fazer dois? Dá Oh, yeah cá Nossa achei agora que eu tava botando fogo na nossa casa Ok que nós faremos primeiro desligar o fogo como é que I can't destroy something attacking ok vocês entenderam né gente não se pode destruir algo simplesmente atacando bom vamos a, a melhorar aqui o nosso negócio Pronto, temos nosso coletor de água. Eu preciso de água. Eu tomei água? Pera, o que, que aconteceu comigo? Eu tô morrendo. Eu preciso de água urgente. Ah. Não tem água aqui. Que isso? Calma, cara. Gente, eu vou morrer. Eu precisava de, um, de uma garrafa de água. Delícia assim, pra dar umas bebidinhas. não parece que vai chover hoje. Eu vou morrer. Isso, Ricardo. Sai bebendo. Água. Né? Meus parabéns. Ah, dá pra fazer um, um barquinho? É, um barquinho? É. Dá pra fazer a casa. Ó, oh, tem muita coisa que nós podemos fazer nesse jogo, gente. Mas por enquanto uh, um bowl Arrow. É só uma que faz? Nossa senhora, que trabalho fazer, gente. Acho que eu vou fazer uma lança, hein. O que vocês acham? Show. Coco. Quero você. É. Bom. Agora que nós estamos aqui, nós faremos o nosso... Nossa lancinha, né? Só pra defesa. O que, que mais precisamos? O que, que é roi? Basic farming to roiken. Ah, aqui é pra... Uh, interessante, gente. Fazer plantação. Um hammer é pra quebrar, né? Não, é pra building. Fire, pitch, barrel, scratch. Hum, interessante gente, tem bastante smoke ah, Aqui pra carne, pra Ela não estragar Bom, nós podemos também Eu vou fazer isso, calma Eu vou fazer gente Eu tô tipo muito na Na sede Vamos fazer um Bem lixo aqui do lado do, do, do nosso melhor. Ah, eu, ju, eu jurei que eu ouvi barulho de chuva, gente. <risos> Bom. Então não faremos mais a nossa lança. Vamos explorar a nova ilha, gente. Atrás da, daqui tem uma ilha. Vamos embora. espero que chova. Uh. Uh. Vai barco. Não me diga que eu perdi o barco. Vai. Sai. Tô saindo, gente. Eu acho, né? Eu tô, eu tô me mexendo. Eu sou muito jag, gente. Eu prendi meu barco. Ó, oh, a maré abaixou. Acho que a maré abaixou, hein? Ô, oh, barco, é o seguinte. Vai pular. Acho que estamos quase, hein? Vai. Vai barquinho, vai barquinho, aí, opa, vai barquinho, aí gente, Oh, me prende de novo, velho. O que, que foi isso? Que medo sério deu deu deu pra dar um medinho que é isso? começou a trocar a tocar trilha sonora de você vai morrer em sete dias aí ah, eu vou ficar com isso mano tem que rodear a ilha só que eu sou um jegue rodeando a ilha ali ó vamos para aquela ilha lá no fundo gente gary até. Em breve nós daremos um, um... Nós voltar Ai. Ai, que que é isso? Nossa, é um peixe. Eu já Mas, gente, eu tô... Gente, eu tô abismado com o um tubarão, velho. só queria água. Pois em, eu... em breve eu morrer. Gente... Não parece que vai chover tão cedo, né? Mas eu vou fazer mais negócios de água. Eu vou, eu vou na outra ilha, eu vou, eu vou pegar tudo. Uh, o que é isso? Ai, diz que tem uma, uma garrafa de água é, da Bonafonte. <risos> Bonafonte, em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu só espero que eu não tenha tubarão aqui Uou! Uma bússola! Demais. Gente, chama uma bússola. Estamos andando para qual direção? Nós estamos andando para. Aquela. Não estamos nem pro oeste e nem pro sul. Pro east, né? Que seria leste. Oh. Tem um tubarão, gente. Vocês viram o que eu vi, não viram? O que, que tem aqui? Espero que esteja qualquer coisa a menos tubarão. Olha o tamanho daquela ilha. Gente. Uhum. Ai, desculpa. Não posso comer batatas sem cozinhar. Foi mal. Foi mal. Eu vou morrer tão cedo, gente. Eu vou morrer aí. Aqui é um resto de casa? Um forte, sei lá. Ai, gente, eu acho que eu vou me mudar, hein? Não, mas tem um guerra naquela ilha. Quer ser tão mais fácil construir minha casa na ilha, olha. Porra, gente, eu tô pensando seriamente. Eu deixo, tipo, aquela ilha é uma reserva de água, sei lá. <risos> Olha. Podia chover, hein. Podia aparecer umas nuvens mágicas aí do nada. Olha o tamanho dessa ilha. Gente. Tá absurdo. Eu quero saber o que é aquele cubo ali de Minecraft. Se for uma casa já meio pronta, eu me mudo pra cá. É um container aqui? Demais. Mas o que nós temos ali dentro? Gente, uma ilha nova. Um novo mundo. E eu com meu coco na mão. Vamos. Machado. Ah! Dá pra quebrar... Ué. Dá pra quebrar. <risos> que lindo, gente. Olha a minha casa. Tá, meu barco está pra lá. Vamos dar uma olhada na ilha de Leves. Só, tipo, rodeando ela. Ah, gente, eu acho que eu vou modificar... É que tem um é na outra ilha. O que vocês acham? Deixem sua opinião, a sua dúvida nos comentários. Eu por enquanto vou ficar naquela ilha, mas o que vocês acham? Que eu me mudo pra esta ilha e deixo o Gary lá? Ou que... Ó, oh, isso aqui é pra fazer barco. Não pegaria agora. Ou que nós us... ficamos na ilha com o Gary. Não largamos ele. Nosso querido amigo e companheiro. Eu só quero água. na. Um grande na. Nossa, parece, sei lá, Slender quando a gente liga essa lanterna. Nossa senhora. A minha situação sem assim, água não tá boa. Não tá chovendo. Não tem onde pegar água. Quanto de bota... Gente, tô ficando com medo. O Gary veio pra cá! Ah, gente, isso já responde a pergunta, né, da ilha. Bom. Você responde, né? Eu Olha, esse céu tá muito azul. Eu quero chuva. O que nós temos naquela ilha? Nada. Tu tu tu tu tu tu. Bom, gente, Nesta então nós nos mudaremos para esta ilha. É, eu vou fazer isso em off, porque isso não vai ficar muito chato. Tipo, quando eu voltar na gravação, eu já vou estar com a casa pronta. E eu espero que tenha água. Até lá. Mas espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar, se possível. Dá aquela avaliada, gente. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal... Falou.